Tata e olha quem eu trouxe. Se você não sabe quem é ele, é porque tu tá vivendo errado, cara. É porque tu ainda não viu o primeiro e o segundo episódio do Louvão, né, João? É verdade. E a Tata fala com muita energia. Eu não sei acompanhar isso. Tudo ela faz é. assim. Então se tu ainda não viu, cara, card aqui em cima, só assistir. Ou oh. fica aqui com a gente, né, João? É, melhor é. ainda. A gente vai fazer um um comentando. A gente vai falar bastidores, quem engravidou, quem pegou quem, quem Fofocas <risos> de youtubers. Vai ser, vai ser o ego do negócio vai. aqui. Pô, gostei, hein? Ô, Tata, mas por que que tu trouxe o João, Tata? Que... Oi, quem é o, o João? João? Por que João, Tata? Eu o João. Porque dá uma olhadinha nos comentários, se tu ainda não viu, tá Só vai lá nos comentários e vê. Só se falaram de tito viu? Eu vi, cara. Era bigodinho, o loiro, o loirinho... O cara? Graziel. Graziel. <risos> Minha mãe ficou Gravid... <risos> Então vamos lá. Gente, eu sou a Tata e seja muito bem vindo Muito que bem vindo Parece um programa, programa de telegrama, é né? Cara, cara parecia um Celso Porteolho sem tipo da... cinco câmeras. Eu pensei nisso, cara. Eu queria muito um programa bem brega tipo o Celso Porteolho. Só, Só faltou, faltou o Falcão faltou. tá tocando. Na real, ninguém Falcão. conhece Falcão. Então, deixa eu chamar a protagonista do episódio de hoje. Eu posso chamar ela de Love? Vocês gostaram? hoje eu Tá? É será que é No início do programa, a menina, ela apresenta o love drama dela. E gente. a gente não vê nada disso. Não, vocês não viram nada, não. né? A gente foi no escuro, tipo... Por isso que eu já estou aqui no love drama, né? Me ajuda, tá? Isso foi muito é tipo né? tá? é A gente entrou em ficar. fila e todo a mundo fama. ficou assim... Caralho, o que que é essa coisa? <risos> hum, ninguém sabia, <risos> não. né? É, vocês assim, ficaram perguntando, eu vi gente falando... Ah, será que eles já se conheciam? Não, ninguém, ninguém conhecia, conhecia ninguém. ninguém. Conhecia ninguém. ninguém. Tava todo mundo bem, bem né? Simples, bem simples, uh -huh. né? Então vocês entenderam, né? Como é que era o, o vídeo? Eram cinco provas, uma pra cada sentido. Qual foi a que tu mais gostou? <risos> Nenhuma, né, <risos> <ué>? <risos> Assiste um o vídeo lá que você vai entender. Muito, muito. Ai, a primeira foi a do olfato. Ele foi bem profissional. Cara, Ó, cara tipo, nesse desfilando. momento tu já pensou, tipo, me ferrei. É, eu pensei como ruim. é que eu vou caminhar primeiro. Porque tipo, não, tá porque, o cara, não, o cara, não, <risos> tava cagado, não, mano, <risos> tinha papel higiênico <risos> lá. Tu tá desanimado? O que aconteceu já? nervoso, cara. Tu tava assim, a combro caído. Olha só, eu não sabia como caminhar, porque ele tinha desfilado <risos> antes, tá ligado? Entendi, aí foi meio. Isso, eu fiquei Ai, retraído. Não. Eu não sabia exatamente o que era o programa. Que o pessoal que me convidou falou e eu falei: ah, eu vou tá. pra ver o rolo, falaram que ia ter comida. Aí eu fui. Falou que, que ia ter antes, comida. eu tinha ido pra uma festa. Eu cheguei em casa às seis <risos> e pouco da manhã. Ah. Entendi. Então eu tomei um banho. E a gravação foi de manhã, gente. É, tipo, oito. Sete da manhã, né? Sete da van. manhã pra pegar banho. Então eu fui virado, tipo, eu tomei uma ducha e fui. Entendi. Então perfume não existe nessa não, hora. Não, não existe. Fui, entendi. entendi. cachaça. Tô, tô. Delícia, né, menina? tava nervoso. Sem tava perfume, nervoso. bafo de cachaça, aquele bafo matinal ainda, né? Não era um bafo de cachaça noturno. Não, mas né? não escolheu os dentes, né? Era uma assim. de cachaça matinal, né? Mas quando ela deu é. a nota tu pensou culpa minha não, Mereci. eu pensei, porra, deu bom qual que era a nota, vamos ver acho qual que, que era ela era deu um oito, alguma coisa assim ela fez assim, ó oito também oh, ah, também viu? vai ver o perfume dele não era tão bom o meu era dove, dove. rapaziada <risos> Fica as dicas aí, duvide. sabonete, né? Sabonete, Boa. sabonete, Dove Meteu aqui, dúvida. Nossa, tomei um banhaço. Olha só, ela não tava nem cheirando o percurso, ela tava já aqui na Ela tava na vontade né? Ela tava. Ele ganhou ali já, velho. Foi tudo carta marcada. 10. 10. Oh. Cara, não foi nem 9,5, foi 10. Mais, mais falta. Se tu olhar, todo mundo ficou se olhando, tipo assim, fudeu, perdeu. Não, 10? Oh, é o profissional, O bicho foi, tipo, confiante, cheiroso. Ele não tinha ido pra balada no dia anterior. Não, Mas ele tava bem confiante, cara. Ele tava, tá, né? Lá, lá nos bastidores mesmo ele tava confiante. Ele tava, tava. É, mundo é mesmo. Todo conversando, ele tava confiante. Eu, eu, eu não sou manteiga de cacau, mas eu adoraria maciar esse lado. Eu gostei da interpretação. Gostei muito da interpretador. Eu, eu queria muito fazer malhação, É muito cara. bom. Aí, poderia sim, Wolf Maia, tem que fazer. Já. Vai lá, se matricula. É que tipo assim, pô, beleza não. Cheiro não tinha perfume. Não eu pensei, ir. velho. Eu vou na voz, no que pô. eu tenho de bom, né? Bo é verdade. Falar. Tua voz é massa. Dublador, pô. velho. Dublador, dublador mano. velho. <risos> dublador <risos> velho. <risos> não, dublador velho. Não, dublador. Me chama João. Tu quer? Já conheceu <risos> o João novo? <risos> Aí ele já tava mais inseguro. Está quente aqui, aqui ou é você? Já... É, eu ele entendi. Manda muito bem. Eu entendi por que, que ele tava inseguro. Porque ele tem um sotaque carregadaço. Ele bem. pensou, não vai rolar, não, assim, na voz não vai rolar. Ele manda muito bem. Ele? Nossa, cara, no xaveco, é, ele é um absurdo. Depois ele falou, né? Do, Sim, do... se tu for parar pra ver, quando ele vai falar com a guria, ele chegava com a mão, assim, no pescoço, ah, é verdade, todo confiante, é falando no ouvidinho e tudo mais. Mas sabe que Ele era professor de dança. Ele então é ele tá. Ele tá, é, é, um ele é Morreu, não né? morreu ainda. Então ele tem essa coisa ali do, do contato ah, e tal, né? Ele me puxou pra dançar, eu pensei: meu Deus do céu! <risos> é? não dá Aí não deu pra ti. Um baita forró. Mesmo ele tão cheiroso. Cintura na cintura. Mesmo ele tanto cheiroso. Incrível. Entre Star Wars e Star Trek. Eu prefiro estar com você. Ó, oh, todo mundo ficou chocado nessa hora, porque, tipo, o cara Caralho. é profissional e mandou mal, isso, tá ligado? Isso ele mandou mal, aí Com ficou isso, todo... mundo. a gente ficou, ah. tipo, pum, galudão. tipo, vamos! Agora ah, vamos, porra, é hora da virada! O botijão de gás do meu, meu fogão. Meu preferido é esse? É, o meu preferido, eu juro. Ela até riu, tipo, tá diferente. Mesmo, muito bom! O botijão, botijão de gás do meu fogão. Ah, eu fui confiante agora. Gata. Gata, teve uma mãozinha. É, bem. Ele é, perfeito. Ele é, certeza, ele, é ele chegou aqui, ó. Mas Gata. É, <risos> a prova do paladar. Eu eu escolhi, tu escolher. odiou, né? Tu se deu mal, né? Eu pensei, ah, vou puxar pra poesia, uma parada de tirar do meu coração. Eu achei legal. O pessoal também achou legal nos comentários. Ah, mas ela não achou legal, né? Era pimenta, eu acho que ela tinha, assim, ó. ódio de pimenta. Tá no peixe. Eu devia ter ido ao peixe. <risos> o peixe não foi tão mal. Eu tava me rachando de rir porque o diálogo era absurdo. Vocês, Chico, entre vocês lá atrás? Sim, tava todo mundo se olhando, do, tipo, o que, que eles estão falando? O que, que tá acontecendo? Ele tava de costas pra gente, e aí do nada o diálogo era, é duro. Ah, dá mais um, é um pouquinho. pouquinho. <risos> mais devagarzinho, dá Mas o que tá acontecendo, velho? Ah, vai o profissional, Pô, vamos ver, bicho. Murilo, vamos ver se rola. Ela vai gostar. Ele é muito profissional, né? Sim, velho. Ele, ele foi deve ser tipo... gogoboy, mano. Fruta. Certeza. Fruta. Ele chegou assim, pegar uma fruta. Aí ele assim, te dá uma mão. Aí depois, agora um ácido pra quebrar. Aí eu assim, caralho, velho, velho. Como tu pensa nisso? Meninos, aprendam. Olha ordem. É Deus. verdade, né? Será que foi, ele manjava meu, de comida? Eu tô Sei de lá. Eu, manjava muito é e ele não tava tipo assim né, ele tava tipo assim, olha só, até o jeito que ele tá mexendo no Sim. negócio, ele tá tipo preparando ele, assim, ele, pega, <risos> ele pega com a pontinha do dedo, <risos> ele leva, ele leva <risos> o copo embaixo pra não cair na roupa da guria Não é faz isso com quem nem conhece? Ele foi faço, muito nem, eu profeta só comigo Caralho, <risos> mandou muito gente Ele tava um pouquinho nervoso né Olha só, ele errou a boca mano <risos> Sim <risos> Tá tremendo. Nessa hora eu tava pensando, dez. não, fudeu. 10! Ó, já era, o bicho levou 2, 10, gente. É, olha isso! Ai, eu adoro essa de fruta. Primeiro, olha. Amor lado. e carinho, mas eu não tenho. Aí que o pessoal gostou. Aí tu ganhou o coração do pessoal. Brasil, obrigado. Escutaram, gente? Eu, tenho um coração. eu tô tremendo, mas é Queria te dar amor Sim, e carinho, mas eu não tenho. Então eu vou te dar o que eu tenho no meu coração. Pimenta. Para sua frente, ah não, a moda? Fala Tu ficou muito decepcionado. Ah, ficou um pouco irritado, na verdade, né? Desculpa, velho. Era é é, é o meu coração. <risos> tentou ser fofo, tentou ser fofo, é, é o meu coração. que vontade de dizer, come, caralho. Sim, velho, eu cara. queria muito ter falado, dá uma mordida, caralho. Tem o que Aí tem no meu coração, pensando, mas tu velho. pode comer. Hoje não hoje rolou, João. Tão assim, é um tchau. Ih, me perdi os ingredientes ali. Eu eu na real, eu o programa. Eu achei que era uma deixado. Eu morri de rir quando eu vi isso três. na edição. Três? Foi três foi, né? três. foi, foi três. Pra ti? Foi, ganhei né? Três, cara. Cara... Ela odeia pimenta? Mano, se fosse o Jacan, né? <risos> me dar uma nota, ah, não seria tão não. ruim. Ah, <risos> depois dessa, se inscreve num programa de, de culinária. Mario, porque cara. a pior nota já levou... Nove. Nove? O que, que ele deu? Chocolate? É, ele deu um bom... Um, um, Casadinho, não? Caramba, ela adorou nove. Ah, cara, Qualquer bem. coisa depois do, do da pimenta ia ser bom, né? Ah, é, aqui, ó. Uhum, ele vai cair no ele... braço, vai. É. Entendi, ele tem, tem toda. Malemonense. É... E ele ficou. Ele ficou com a mão paradinha assim no braço dela, esperando ela, olhando pra ela assim, isso. ó, esperando ela, ela sentir Mas o cara. Aí só olha olhei e falei, eu sou merda. Eu cheguei assim, ó, morre aí. Aqui, ó. Pimenta, pô! Não quer pimenta, caralho! Você acha que na vida real vai ser assim? Dar uma não Quem vai, que mano. vocês são na vida? Vocês são o João Grazel ou vocês são os outros participantes ali? Alguns deles que eram cheios da, da malemolência. E as meninas, dizem aí, o que, que vocês preferem? Porque às vezes tem menina também que não tem muita paciência pro cara cheio de... Ah, uhum, entendeu? Uhum. Prefere que o cara seja mais direto, né? Ó, pega a pimenta. Uhum. Não gosta? Beleza, então é eu vou comer. É um encontro perfeito, tipo, pra mim é em qualquer lugar. Tanto faz, na pescaria, é, pode faz, ser. Tanto né? Tipo, numa mesa de... Plástico. Ah, mas às vezes. Ah, por falar em mesa de plástico, a gente tem um outro encontro, né? É grande, ah, né? entendeu? Pra quem não tá entendendo porcaria nenhuma de novo, Card é o segundo episódio do Love Drama. Porque vocês gostaram tanto do João no primeiro episódio que vocês pediram, pediram, pediram. O que, que a gente fez? Eu tive que vir de São Paulo, eles é. a passagem pra eu vir lá. É. Va... Gente, agora vamos para a pro prova do Tato. Tá, vai tá. ser é o seguinte: eu vou abrir o um lequinho de cartinha. Ó, sabe o que aconteceu aqui? Já a gente vai acolher, já, uma gente, parte já, do, do um corpo. Que que que o que aconteceu aqui? Me explica o que aconteceu. Eu fui falar, aí na hora que eu peguei a cartinha barriga, eu virei e tu já tava fazendo abdominal. Na hora, eu sei lá, eu pensei, cara, eu acho que ele escutou, eu comecei. Mas no vídeo dá pra ver que tu já tá fazendo antes de eu falar. Premonição? Tu não te tocou disso? Não. Não? Ele é, é Como é que fala quem tem premonição? É, Nicolas Cage? É que na hora, quando você falou uma parte do corpo, tipo, hum, eu olhei pra ah, você. Pessoal, vou treinar aqui meu corpo? Não, tipo tipo assim. eu tinha saído um dia antes. Então tava com aquela barriga de cachaça. E como ah, eu falei, tipo, não rolou um active, se é que só, vocês me entendem, só, só no, de... na manhã do vídeo. Porra! Não, não, não sentei não, pra pensar nossa, em nossa. casa. Nossa, que triste, gente. Será aí, que tava tá, todo mundo não. enfesado ali? Hum. Quarta ah, etapa, Tato. Tá, eita! Ah. Agora aqui, ó. O bicho meteu aqui, ó. Eu achei que ele, ele tinha, bola. tipo, cara... É seco, ah, entendi. Tá ela gostou, ela gostou. Ela... É, ela meteu hum. a mão no assim. seu. Seis. Gostou Seis. pra caralho. Seis, não gostou. Não gostou, não gostou. Seis. Aí ele foi confiante, ó. Porque é ele é amarelo. Deu uma pausa, é. deu uma pausa. Ele passou a mão inteira ó. assim, tá ligado? É, a cara dele saindo é melhor. Muito engraçado, muito engraçado. Eu fiquei rindo, sabia? Na hora que eu vi, aí, a cara dele viu. Uh! Eu não botei a, é, então, é, a mão em lugar nenhum! É, ele pegou a mão, passou em tudo, mão, assim, ó. A... Assim, é, tá é. E aí, aí, aí a hora que saiu ele. Opa! Aí o dedinho saiu assim, ó. É, não me cancelem. Vou fazer uma enquete aqui, tá? Meninas! e meninos que gostam de meninos. Volta aqui. Que que vocês preferem? Menino magrinho, menino gordinho ou menino fortinho? Olha, cara, ele tava confiante. Vocês vão confiante. ver que daqui a pouco ele fala que ele faz crossfit. E aí, crossfit. Ele e falou... ele foi com o braço para trás aqui, ele ó, aqui, aqui ó. Ele, ele é, entendeu? Ele trancou e o abdômen isso. aqui, ó, e foi tipo, pá. Foi aí ele olha para, olha o abuso. É muito é abusado legal. isso. Ele, ele é olhou para cima aqui, ó. É Sim. Que eu não entendi porque ela deu aquela nota, porque. Cinco, velho. Eu é? acho que foi a pior. Tem uma barriguinha chapada. Chapado. Não, e... não querendo ser modesto. Não querendo ser modesto. Aí, velho, é. o maluco é um gongobo. ele boy chegou aqui, ter... ó, ele isso. chegou tipo aqui já. Aí ele meteu assim, aí ele. Né, uh -huh. ele não levantou a blusa assim, Nossa, ele levantou tipo é aqui, isso, né? é. Bom, galera, viu como é legal participar? Quem quiser, tem um link aqui, que é um formulário. é só preenche bem bem de boa. E quando eu estiver aí na sua cidade, ou então se repetir aqui em Floripa, que é a minha cidadezinha, aí vocês podem participar comigo. Ó, que legal. Pessoal, né? vale super a pena, nem que seja pra tipo, bater aquela boquinha tipo, de graça assim. Tem comidinhas, tá tira foto com Sim. a gente. Ai, gente, e aí? Será que vai rolar beijo, doutor? E aí? Será que vai rolar beijo? Pra saber se vai rolar beijo ou não, card. Não vou entregar aqui, gente. Clica ali e vai ver o vídeo completo, tem a temporada completa. Vou botar a playlist aqui Já pra vocês verem. Já tem a temporada verem. completa? Ah, não, não. É tipo Netflix vai liberando É, tempos, vai liberando mas mas aos poucos, é. Netflix liberando também. aos poucos. Imagina um love drama com Netflix. Nossa, eu ia amar Imagina Netflix. Netflix, olha cara. eu aqui, Netflix. Gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tudo que eu falei tá aqui na descrição. O Instagram do João tá aqui na descrição também. Foi isso. Um beijo. Quer se despedir? Ah, não. Eu vou voltar, velho. É tipo cenas da Marvel. Ah, também, tu vai voltar. voltar. Ah, entendi. Eu, eu vou... acho que eu tô falando isso pra eu voltar mesmo. <risos>